Então, o primeiro grupo de doença, nós temos aí as podridões radiculares. As podridões radiculares, elas são causadas por um complexo de patógenas, né? E as podridões radiculares, elas estão inclusas dentro dela. A, a podridão mole, a podridão seca e a podridão negra, né? São tipos de podridões radiculares. Iremos iniciar falando da podridão mole. A podridão mole é uma doença bem importante, né, Na nossa região e ela é causada por esses dois gêneros de, de microorganismos, organismos né, de patógenos, fitófra, espécies de fitófotra e espécies de pítio. Só para vocês terem uma ideia, né, da, diríamos assim, da importância dessa doença, a gente observa pelos patógenos que a causam. Fitófra, a gente, se a gente fizer uma pequena retrospectiva aí, é histórica a gente vai ver que fitófra, esse patógeno está envolvido aí na é, como agente causal de doenças de grande importância econômica nós tivemos aí a requeima da batata a requeima do tomateiro entre outras doenças que que esse esse gênero de fungo causa que realmente geralmente são muito difíceis de serem controlados né é um patógeno na, massa, na maior parte veiculado pelo solo então realmente ele é um patógeno bem importante difícil controle Outro patógeno também que causa, que está envolvido na, na, na causa dessa doença, da podridão mole, é o pítio, né? pítio espécies de pítio, né O pítio, ele, é um, ele é um fungo cosmopolita, ocorre, é sabido que ele ocorre em todas as regiões agricultáveis, né, eu diria, do planeta. Né? Então, ele normalmente está presente no solo, o que vai fazer a diferença da ocorrência da doença com a presença de pítio? Na realidade, é a presença do hospedeiro, e a condição ambiental favorável. Então, daí a gente vê a importância da podridão mole né, e de o um cuidado com essa doença na região que assola a mandioca. Então, é, normalmente a podridão mole ela ocorre em solos mal drenados, está muito relacionada a encharcamentos né, locais com muito excesso de chuva, que nós temos aqui um período assim, né, então é necessário que haja uma, um cuidado muito grande com a drenagem dessas áreas, né? E como é que são os sintomas? Os sintomas, normalmente, da podridão mole, eles iniciam pelos sintomas reflexos. E a partir de dois a três meses após o início das chuvas, nós já poderemos ter é, sintomas, né, problemas com podridão mole. E costumam levar a perdas de... A, acima de 50% podendo chegar até perda total, né? Dependendo da condição. Então nós vamos mostrar aqui, por exemplo, um sintoma típico, né, de de podridão mole, causada por fitoftra, né? A gente é obrigado, obrigado. Então vocês observam aqui que essa, aqui é um sistema radicular, né, de uma de uma mandioca que foi retirada, arrancada do solo e você observa que a podridão mole ela compromete totalmente né, as raízes, aqui também compromete totalmente, inviabiliza o consumo e a comercialização é, da mandioca. Né? É, vimos aqui outro sintoma, né, esse sintoma em que o sistema articular está totalmente comprometido dessa planta, lembrando que a podridão mole, ela exala também um odor desagradável, tá? isso ocasionado pela própria... É, decomposição outros patógenos aliás outros é, bactérias ou fungos saprófitas do solo oportunistas né se aproveita daquela situação e começa a decompor também aquele material que está aquelas raízes aquela parte da do sistema radicular que está sendo afetado pelo patógeno e por isso que dá essa esse odor desagradável né na nos sintomas apresentados por essa podridão muito bem mas é, até o ponto do do produtor chegar numa área, né, é, arrancar uma planta dessa, verificar o sistema radicular dela, se está alterado ou não, ele precisa ter algum indicativo né, de que plantas ele pode chegar a verificar se realmente ela está cometida dessa doença. Então, nós estamos mostrando aqui essa, nessa foto, a gente tem aí é, sintomas né, de, de murcha, de amarelecimento, de nanismo, de raquitismo, que geralmente o quê? São Conhecidos como sintomas reflexos, né? Porque esses patógenos da patridão mole, ele afeta, ele penetra na planta, na sua maioria das vezes, veiculada, é, aliás, através do sistema radicular, e acaba é, ocasionando esse sintoma reflexo na parte aérea, né? Que seria, vocês observam aqui, plantas com amarelecimento, plantas com raquitismo, né? Plantas com murcha. Então, se o produtor, ele tem na área dele plantas. Com essa aparência, um pequeno produtor, por exemplo, ele jamais irá coletar manivas né, é, dessa planta, jamais irá utilizar essa planta como matriz para coletar manivas. Ele, de imediato, ele já deve ter a preocupação que algo de errado está acontecendo com aquela planta. Né? No caso, ele pode chamar um técnico um profissional habilitado para verificar realmente se é a podridão mole que está acontecendo ali. Né, mas ele, de antemão ele jamais poderá utilizar essa planta, uma dessas plantas, para é, coleta de manivas. Né, ficar muito atento a essas questões.